Quero agradecer a todos pelas mensagens de parabéns que enviaram de meu aniversário. Mas como podem ver, a idade não passa por mim, estou cada vez mais jovem, não acham?